Pessoal, vou ensinar para vocês uma receita super prática para chegar do inverno. Um creme de abóbora com golden lift. Bom, eu já deixei metade da minha abóbora assando no forno por 40 minutos a 180 graus. Agora eu vou retirá-la do forno e utilizar somente a polpa. Agora eu vou retirar a polpa da abóbora e colocar dentro da panela. Para 150 gramas de abóbora, eu vou adicionar duas doses de golden lift. O Golden Leaf é um mix de especiarias que contém leite de coco, curfuma, macada um, um gengibre e tem várias propriedades funcionais para o nosso organismo, inclusive aumentar a nossa imunidade. Eu vou adicionar 100 ml de água e uma pitada de sal. Em seguida, é só levar ao fogo até ferver. Está pronto! Agora se inscreve!